Olá que é a Monique Cristina, dela escreveu, e hoje eu vim atualizar vocês com leituras da semana. No último leituras da semana eu tava morrendo, né, gripada, desculpa, e eu já tô mais felizinha. E... Amiga, essa sua make está bafônica, olha esse batom. Bom, pra começar tudo, eu finalizei Divergente, eu gostei muito de Divergente. Quando eu li, eu conseguia sentir que dava pra terminar aqui, mas aí, né, viraram três. Então eu terminei Divergente, e... E agora vamos ver o que, é que vai acontecer, né? Celular que trava. Abriu. Bom, com a menina que tinha dons, eu dei uma boa avançada, mas... Chegou no momento assim que a história tava muito... Aí depois ela parou assim muito bruscamente, aí eu... Mas eu vou continuar a leitura com certeza. Eu recebi de parceria da autora, em formato de e-book, o Clube dos Herdeiros, que é um livro da editora Draco, que é parceira do blog, e eu já tinha comentado lá no blog que eu tinha muito interesse em ler o Clube dos Herdeiros, e ela acabou vendo meu post e enviou o é, e-book do livro dela, e eu estou lendo ainda. Eu estou gostando bastante, porque é uma história brasileira, e o cenário é brasileiro, então é algo bem realista, é uma leitora bem... bem leitora... É uma leitura bem gostosinha, né? Tá sendo bem gostosinha no momento. Daí eu comecei Insurgente, só que veio aquela preguicinha de final de, de primeiro livro. De, enfim, de final de livro de série. Me dá uma preguiça de continuar, gente. Vocês têm noção. Pra vocês terem uma ideia, até hoje eu não peguei o Fúria dos Reis, porque deu preguicinha depois que eu terminei, né, Guerra dos Tronos. Então deu preguicinha de Insurgente. Vai, gente, e qualquer coisa, vou ver se eu me animo pra continuar nessa semana. E o último livro, eu comecei a destruir o meu Destruir Esse Diário. Eu vou mostrar pra vocês, eu vou fazer tipo um tour pe pelo diário, assim, que eu fizesse, tipo, sei lá, umas 100 atividades. Eu vou pegar a câmera, ligar e mostrar pra vocês tudo que eu fiz, porque assim é mais fácil do que filmar fazendo, então, é. Então essas foram as leituras da semana, foram pouquíssimas, porque eu tava mais presa em divergente mesmo. Me contem aqui embaixo o que vocês andaram lendo essa semana. Qualquer comentário sobre os livros que eu comentei. Comentário sobre os livros que eu comentei é ótimo, mas... Então é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tem vídeo novo terça-feira. Tá? Então se inscreve aqui embaixo pra não perder o vídeo de terça-feira. Tô apaixonada na make. Apaixonada no batom. Vou ficar olhando aqui. Uh, tchau!